Ei, meu povo, vim aqui mostrar pra vocês como que a gente vai montar os moldes da animania depois dele impresso, tá? Eles vêm assim, ó, em folhas A4, tá? Assim. A impressora, quando ela imprime, ela já imprime certinho, uma em cima da outra. Aqui eu já colei as primeiras partes. Então, é só você ir pegando e ir colando como um quebra-cabeça, tá, meu povo? Tá, pessoal? É só você ir colando como um quebra-cabeça. Aqui, minha mesa é pequena. Mas, vamos ver se eu consigo mostrar pra vocês aí. Vamos ver. Então. Aqui, Primeira, as primeiras quatro folha, já imprimimos, já colamos. Agora, vamos colar as outras, né? Então, é só você ir colando como um quebra-cabeça, ó. O ideal é uma mesa grande, né? Mas, aqui, eu tem que mostrar pra vocês, ó. Então, vocês vão vir aqui, ó. Estão vendo aqui, ó? Risco com risco, certinho Casou certinho Vamos pegar a outra a quatro É como um quebra-cabeça Aqui Risco com risco Casou certinho aqui casou certinho aqui Deu certinho aqui A gente vai passar Uma fita durex Aqui, tá? Já Juntando essas folhas Certinho aqui Aqui e assim a gente vai colando, é como um quebra-cabeça. Depois a gente só vai cortar os moldes. Agora vamos colar a última folha desse molde, tá? Eu só tô ensinando vocês como que você vai fazer para juntar os PDF, tá? tá aqui pessoal ó, nosso molde inteiro tá a nossa folha ok então tá aqui gente ó molde inteirinho na folha é agora é só a gente recortar ok então é pegar os as a quatro que vem e colar uma na outra né como se fosse a quebra-cabeça montou inteiro aí é só recortar ok então é isso gente tá o vídeo de hoje é esse né para mostrar para vocês como que vocês fazem após você imprimir os nossos moldes como que vocês vão fazer para montar o molde né para ficar no tamanho real vocês vão imprimir aí vai vir um, uma folha atrás da outra. A impressora, aí é só vocês ir pegando e montando, uma atrás da outra, tá? Se vocês pegarem, aí imprimiu um molde tal, veio um molde atrás do outro certinho, é só vocês colocarem num pacotinho, né? Ou se vocês vão imprimir na gráfica, quando chegar em casa, vocês pegam por ordem. Uma, depois a outra, é a que vai casar, né? É a que vai dar o par, até vocês montarem o molde inteiro. Ok? Fica um tamanho 3, tá? Em impressão pôster, tamanho 3, vai ficar assim, tá? É um molde que a gente tá criando agora, né? Eu ainda não, fez, não fiz a peça piloto, mas a base dos nossos moldes é tudo assim, tá bom? Impressão pôster é assim, mesmo as impressão fácil, ela vem a marcação de como você tem que colar. Mas todas elas você vai ter que colar, fazer essa colação aqui para dar o tamanho real dos teus moldes. Ok, pessoal? Então, é isso aí. Espero ter ajudado. Beijinhos, até a próxima.